Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe o que são nitrocompostos? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar de forma simples e rápida o que eles são. Os nitrocompostos são compostos orgânicos derivados do ácido nítrico, através da substituição de um grupo hidroxila por um radical orgânico, formando assim o grupo funcional nitro, o NO2. Então como que é a representação do grupo funcional dos nitrocompostos? É RNO2, onde o R vai ser um radical orgânico qualquer. Agora nós vamos ver como é a nomenclatura dos nitro compostos. A nomenclatura é oficial, dada pela IUPAC, é da seguinte forma: nitro mais nome do hidrocarboneto correspondente. Então nesse exemplo aqui, nós vamos começar a numerar a cadeia pela extremidade mais próxima do grupo nitro. Então aqui tem um dois carbonos e aqui tem um dois três. Então vamos começar por essa extremidade. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, é necessário indicar a posição do grupo nitro na cadeia carbônica. Então, o grupo nitro está no carbono 3. Então, vai ser 3, nitro, o nome do hidrocarboneto: MET, ET, PROP, BUT, PENT e EX. Então, vai ser nitrohexano. Por quê? Porque só tem ligações simples. Então, esse composto aqui é o 3-nitrohexano. Essa aqui é a nomenclatura para os nitrocompostos. Agora, vamos ver algumas curiosidades sobre os nitrocompostos. Curiosidades sobre os nitrocompostos. Já ouviu falar da nitroglicerina ou trinitrato de glicerina ou 1,2,3-trinitroglicerina? Ela é a base do explosivo que conhecemos como dinamite. Foi descoberto por Ascani Sobrero em 1847 a partir da mistura de glicerina, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Vinte anos depois, em 1867, Alfred Nobel inovou fabricar explosivos a partir da nitroglicerina misturada ao material que lhe desse a forma das bananas de dinamite. Ela é constituída de 75% de nitroglicerina e 25% de terra diatomácea, de um pó proveniente de algas unicelulares que possuem paredes silicosas. Além de seu uso como explosivo, a nitroglicerina também pode ser usada como vasodilatador coronário, sendo prescrita em casos de risco de infarto e de obstrução das artérias. Bom, chegamos ao final dessa aula. Escreva nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você quer saber quais são os sete tópicos que mais caem nas provas de química, acesse o link do meu curso logo abaixo desse vídeo contendo todas as informações. Clique no joinha e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.